e a Copa do Mundo com certeza estão causando uma, uma uma revolução dentro das cidades que irão participar desses eventos. Os impactos da Copa serão muitos, né? Alguns poucos positivos, eu acho que outros mais negativos. Entre os positivos, eu destaco a oportunidade é, de muitos arquitetos poderem mostrar e o Brasil também faz uma arquitetura de qualidade e que pode ser reconhecida fora do Brasil, porque são muitas oportunidades de produção da arquitetura. Ah, acho que são momentos muito especiais na vida das cidades, né? São momentos de grande concentração de recursos que podem gerar grandes investimentos e grandes transformações na cidade. O caso do Rio de Janeiro é um momento inédito, sim, não existe é, antecedente histórico de tantos recursos concentrados para serem investidos em tão pouco espaço de tempo. Isso pode garantir uma transformação para melhor ou pode garantir que seja o um financiamento de grandes erros. Eu me questiono assim, de uma forma muito direta se isso vai ter uma, uma, uma continuidade no tempo. porque Se nós, nós estamos preparando para o o dia D, mas o que a gente tem que se preocupar é com o day after, quer dizer, quando acabar as Olimpíadas em 2016, quando acabar a Copa do Mundo, o que, que vai ter sobrado de tudo isso? O que a gente vem percebendo é que os projetos olímpicos e da Copa, eles estão reproduzindo uma forma de produção do espaço que repete a desigualdade urbana que o Brasil sempre fez, só que agora talvez uma nova roupagem na medida que esses projetos, eles vêm como uma cara de uma modernização uh, estética, talvez, e talvez uma modernização também de usos, na medida em que são usos voltados para o um consumo pós-moderno de cidade, de uma forma mais simples, mas ela traz consigo um novo modelo de gestão do espaço, um gest uma gestão que, a partir da relação público e privada, produz espaços voltados para a privatização, eu acho que isso é bastante grave. A Copa ela não olha para a cidade brasileira, ela olha ela valoriza espaços que são espaços já privilegiados e ignora um pouco o seu entorno. E eu acho que o grande legado que a Copa podia trazer para o Brasil que era fortalecer as suas infraestruturas e os espaços que estão no entorno dela, e esses foram ignorados porque não fazem parte, são áreas muito opacas para serem invisibilizadas. O discurso é muito forte é, no sentido do convencimento de que esse espaço vai ser modificado em favor da população como um todo, né, da existência de um consenso de que eh, essas reformas são as melhores para esses espaços. Então a gente tem que entender que o projeto olímpico, apesar dele trazer uma internacionalização dos, das cidades, né, trazer essa promessa de um turismo redentor, de uma forma de desenvolvimento que vai melhorar as, a economia de todas as cidades envolvidas e tudo mais, o que a gente percebe é que essa distribuição de economia, distribuição do espaço e distribuição de cidade, né, no sentido do de atingir cada vez mais o direito à cidade de uma forma mais consolidada, não está sendo privilegiado nesse projeto olímpico. Né? O projeto olímpico ele tem reproduzido a desigualdade num espaço cada vez mais onde o público desaparece. A gente está assistindo no Rio a esse processo de pacificação, mas até que ponto esse não é um processo subliminar de expulsão da própria população? É, que hoje vive nas favelas, que mais uma vez vai ser expulsa novamente para as periferias. Essas reformas são, de fato, reformas bastante autoritárias, né, cujos projetos a gente tem pouco acesso aos autores e à discussão até chegar até eles. Então, é, são projetos que é, são muito espetaculares, projetos de grande impacto. Né, e como projetos tão impactantes deveriam ter sido melhor discutidos e... Né, incorporados ao longo de um tempo mais longo né, nas reformas urbanas, nas nossas cidades né? Infelizmente, como não está havendo um processo participativo de discussão de prioridades e de projetos necessários para a cidade a gente vê que prevalecem os interesses do mercado imobiliário do capital econômico que está conseguindo impor uma série de projetos que não vão interessar à cidade, vão custar muito Dinheiro para serem feitos e vão custar o dobro para serem refeitos e reparados. Esse vai ser o legado das Olimpíadas. Thank you